queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Você conhece a Nux? Meu, isso aqui é muito doido. Olha o tamanho dessa pedaleira. É a Nux MG300. Meu, uma doideira. Ela tem um pedal de expressão que aqui você pode fazer o que você achar interessante. Pedal de volume, pedal de wah-wah, aqui fica ao seu critério. Meu, é muito legal a forma de você mexer nos timbres, pois você pode instalar um software e fazer a comunicação, então é muito legal. E o equipamento físico, para você tocar numa guia, alguma coisa, praticidade, carrega num bag. Às vezes você quer um som legal para você estudar, pluga sua guitarra aqui, aqui você utiliza seu fone e ainda tem uma entrada auxiliar para você colocar um MP3, meu, uma doideira. Então aqui eu gostaria de lhe mostrar como funciona o software e também você sacar a sonoridade da Nux MGM-300. Então é isso aí. Gustavo Guerra, Underworld's Technique. Agora nós vamos dar uma sacada no NUX MG300 em ação. Como eu já havia dito, ele é um equipamento físico, porém a programação dele é via software. E este você faz o download direto no site da NUX. Beleza? Depois conectado via USB com o seu computador, fica muito mais fácil para você regular o seu preset. Então, vamos dar uma sacada aqui no layout deste programa. Então, carregando aqui, via USB já está conectado, tranquilo. Então, a cara dele, pedalzinho de expressão. Meu, o visual dele, ele é muito bacana. E muito intuitivo. Quando eu olho um, um lance assim, eu vejo, pô, tem a caixa ali. Provavelmente, eu já posso modificar a caixa, o cabeçote. Na parte superior dele, eu já vejo que tem o Wawa Pois ele tem um pedal de expressão, então é possível já utilizar o Wawa Ali Comp, compressor Efeitos Aqui ele já tem... Clicando com o botão direito, eu já tenho uma série de efeitos Pelo que eu estou olhando aqui, é mais Boost Então você tem pedais de distorção, tipo... Aqui o 5, Tube Screamer Ó, oh, legal pra caramba Então, liga o Tube Screamer, desliga o Tube Screamer Bem intuitivo aqui, né? É, você tem a caixa, eu posso clicar com o botão direito aqui, colocar um bypass e tirar ele fora A caixa, como eu falei, nós vamos poder modificar cabeçote, caixa Nós temos um equalizador, nós temos aqui também um noise gate Bem legal, parte de modulações, clicando com o botão direito Eu tenho vários coros, flanger, meu trêmulo, harmonizer, olha só que louco, velho Modulações, beleza, delay. Eu tenho aqui delay analógico, digital, com modulação, tape echo, que ele fica um pouquinho mais grave no final, acho muito legal, pan, por que massa. E por último aqui na cadeia de sinal, o reverb. Então aqui você já aprende um pouco sobre cadeia de sinal, né? Primeiro pedal, o depois vem o compressor, deve vem o teu boost, vem o teu amp, deve ter a equalização o noise gate, modulações delay e reverb. O reverb sempre é por último, né? Que legal. Basicamente, esse sistema aqui é como estivesse ligado em send return, certo? Para você fazer a equalização em send return e a, mod a modulação aqui delay e reverb em send return. Então, se você tem um amplificador físico mesmo e tem o send return, você vai fazer essa ligação, o wah compressor e o boost. Sai do send return, no caso do return, e vai para os pedais. Depois sai do send, né? Input, send do ampli. E tá aí, ó. Já te ensina a cadeia de sinal. Muito bacana. Então, basicamente, eu tenho isso daqui. Caixa, né? Tranquilo. Tá, beleza. O gate já tá ligadinho. Tá, bacana. É isso daí. Vou dar uma sacada no som do jeito que está aqui mesmo. <música> Beleza? Bem ardidão, bem estilo Marshall mesmo, né? Se você não gosta, né? A gente tem como modificar aqui, ó, já um pouquinho de grave Mexendo em Agudo, presença e tudo mais, ou até na equalização aqui já está o um finalzinho. Aqui já tem um reverb, né? Certo, posso modificar um pouco esse reverb. Ó, hall aqui, ó, Vou colocar single aqui na guitarra. mais ainda, né? Vou voltar aqui. Beleza. É a delay, né? Você pode colocar aqui um tape eco, por exemplo. Ele é mais grave lá no final. Beleza. Então é isso daí. Vamos modificar aqui a caixa. Por exemplo, se eu clicar com o botão direito, eu já tenho uma série de caixas. Porém, ainda continua o mesmo cabeçote. Vamos pegar aqui um Green. <risos> Já é um pouquinho mais suave, né? Bem legal. Já ficou bem interessante aqui, ó. Vamos dar uma esquentada nele agora. O cabeçote eu posso modificar aqui na parte superior, certo? Escolher o cabeçote que eu quiser. Vamos supor aqui, sei lá um, esse aqui. Ah, ele já mudou a caixa, o Jaguarão, aqui, ó. Se eu quiser, ainda continuo. Ó, beleza. ele foi ali e já fez o 7, mas eu posso modificar ainda esse 7. <risos> esse cabeçote já é mais nervoso, né, ó. Ganhozão aqui, ó, vamos ver o que acontece. Aqui tá interessante. <risos> Que tá aqui tá bem legal, né? Vamos pegar e colocar um tube screamer, né? Já que já estamos que ferrados, vamos. O tube screamer eu gosto muito de utilizar o level já no máximo. E basicamente aqui ó, eu zero tudo. Eu faço isso com o pedal físico mesmo. Ele não interfere tanto no timbre, ele vem mais com o ganho mesmo, né? Porra, esse, esse timbre é legal, gruda bem as notas, ó. Porra, uh, bem legal esse aqui. Não sei se vocês gostaram, mas ele funciona. Geralmente, quando eu vou fazer um, um som, alguma coisa, eu sempre toco junto com o backing track, para ir testando até achar uma sonoridade interessante depois a gente vai fazer isso aí também beleza? então é isso aí meus queridos essa é a parte do layout do NUX MG300 e aqui você tem já vários sons prontos né, ó <risos> oxe, Maria esse aqui tá é doido <risos> Então, você vem aqui, ah, não quero esse delay aqui Deixa eu tirar fora esse delay, ó Só abaixar <risos> Ó, a reverb Vamos tirar esse reverb também? Só pra gente ver <risos> esse daqui ó, vamos tentar deixar ó. vamos ver o que acontece aqui ó. mais panteroso possível. <risos> nossa senhora, ele atua mesmo meu Vou tirar um pouquinho desse master aqui ó <risos> bem louco, meu, se colocar um Tube Screamer aqui vamos fazer agora um solo aqui, estilo Dimebag Daryl vamos ver aqui, ó, aqui no talo aqui não precisa, né, vamos zerar esses bichão aqui, o gate já tá, vamos colocar um pouquinho de Classic Chorus não, acho que esse Chorus não deixa eu ver aqui esse Chorus <risos> É, meio dime bag aqui, ó. Vamos pegar e colocar... Putz, tinha um aqui, meu. Ah, o reverb, não. Acho que é isso aqui mesmo. Vou colocar isso aqui, ó. Rum. Hum. Rum. <risos> Gosto do rum, velho. <risos> Mais ou menos, meu. Tem o um, meu som de dime bag aqui de solo. Fala, eu não achei, eu não achei que ficou. É, mas a gente tem que mexer mais aqui, né? Meu, então isso daí, ó. Essa. Olha o diesel. Aqui sobrou um pouco de grave. Isso no meu, no meu ouvido, né? Meu, tem... Muita coisa para você ficar fuçando. Então, é isso aí, meus queridos. Espero que você tenha gostado dessa dica, dessa pedaleira. Se você quer mais informações sobre ela, visite o site da Nex. Então, é isso aí. Gustavo Guerra, Underwords Techniques.